Fala pessoal, tudo bom? Aqui Márcio Guimarães. Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre novamente as mudanças que estão acontecendo na Caixa Econômica Federal. Isso vai acontecer praticamente toda semana. Na Caixa Econômica Federal eu fiz um vídeo três, duas semanas atrás, mais ou menos três semanas atrás vai estar aí falando sobre o prazo de dois meses, semana passada foi o prazo de três meses, e a, que a Caixa Econômica Federal concedia para algumas pessoas, agora ela já mudou, ou seja, toda semana nós vamos ter modificações dentro do banco, já que a Caixa Econômica Federal é um banco da população brasileira. Então sempre que acontecer mudanças aí por causa da crise, vai acontecer mudanças no na, na, nas diretrizes de financiamento. Então fica comigo nesse vídeo, quero conversar um pouquinho sobre essas novas mudanças Que vão acontecer agora a partir do dia 13 Ou seja, vocês vão estar vendo esse vídeo na terça-feira Então praticamente foi ontem Que já está valendo aí, então preste atenção Vem comigo, mas antes eu vou precisar Fazer uma coisinha aqui com esse bichinho aqui Ei barulho cadê você? Vamos passear? Olha lá quem está ali me esperando Vamos? Vamos passear um pouquinho? Então eu vou levar esse aqui um bichinho para passear E a gente já vai falar um pouquinho Sobre esse, essas mudanças Então vamos lá pessoal, seguinte, eu postei então um vídeo na semana passada falando sobre a pausa no financiamento da Caixa Econômica Federal e eu tô lendo todos os, os comentários que estão acontecendo aqui no, no, no canal, acho super válido, muito obrigado por todos vocês que estão contribuindo aqui, dando informação, colocando muitas vezes o ponto de vista e o que eu quero antes de falar sobre as novas mudanças que a Caixa Econômica Federal está se propondo a fazer agora para esta semana, eu quero só é, colocar a seguinte é, informação a respeito dos comentários que são válidos, né? Eu, eu vou até colocar a fonte aqui na descrição deste vídeo... É, onde eu busquei e liguei, falei com algumas pessoas e tudo isso que está acontecendo nos financiamentos são coisas novas. Nós sabemos sim que se eu pausar o financiamento, ou melhor, se eu quiser amortecer o saldo devedor de um financiamento, eu vou entre, pagar, dar um valor para o banco para amortizar o saldo devedor. Eu vi várias pessoas comentando sobre isso aqui, mas o que essa situação como é nova e você está fazendo a pausa do teu financiamento, não está escrito em nenhuma informação, em nenhum site que você está pausando o saldo devedor. Porque existe seguro sim, existe as tarifas sim, e todas elas que não, não está sendo falado sobre isso são cobradas na parcela do financiamento. Tá? Então tem uma informação aqui que eu tô com o meu computador aqui atrás dizendo o seguinte: eu vou colocar esse, esse link aqui do lado para você ler junto comigo. A Caixa Econômica Federal é, perdão, a Caixa esclarece que é possível a pausa até dois encargos. Isso aqui, agora nós já estamos sabendo que são três, toda semana tá mudando. Aí lá, pontinho, pontinho, papapá, ela diz assim: ó: as prestações pausadas serão incorporadas ao saldo devedor. Qual é o valor da tua prestação? Você só está pagando o saldo devedor na parcela? Não, você está pagando o seguro, você está pagando a tarifa e me diz uma coisa, me responde. Se hoje, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa com alguma pessoa que está pagando, e pausou esse pagamento, os seguros vão cobrir? Agora, o que está, o que, a informação que está sendo passada é que a parcela vai estar sendo jogada para o saldo devedor bom é como eu disse essa informação está aqui no site é válido se você tem informação sobre isso, se algum gerente bancário te colocou e você tem provas para dizer que realmente é o seu devedor, beleza, escreve aqui e está sendo útil para todo mundo que está usando, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e é válida. Agora, o que está acontecendo agora nesta semana que houve mudança sobre o vídeo passado, lembra que eu comentei que o, quem estava utilizando o FGTS não poderia, como amortização né, das parcelas, não poderia fazer a pausa do financiamento? hoje, agora, a partir de segunda-feira, passado, né? Dia 13, já vai poder. Ou seja, vocês estão vendo que toda semana vai acontecer mudança. Como a Caixa também já deixou essa informação de que hoje já são três meses, eram dois meses e agora são três meses. A Caixa já deixou aberto que se por acaso toda essa crise prolongar um pouco mais, ela vai passar para quatro meses, né? Então você também já viu que a Caixa Econômica Federal ela está dando para quem vai fazer o financiamento hoje, a partir de segunda-feira você já vai conseguir fazer o financiamento e começar a pagar até seis é, meses de carência, 180 dias de carência então isso é uma ótima oportunidade para quem realmente vai comprar imóvel e vai entrar com o financiamento agora mas Guimarães e eu que estou, acabei de, de, de fazer o financiamento na sexta-feira. Eu vou conseguir fazer? Não, você não vai conseguir. Somente contratos novos que começarem agora nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, vão ter a carência de 180 dias. Você que começou a fazer na sexta-feira o contrato, você vai poder pedir, se você quiser, a suspensão para 90 dias. E eu já disse no vídeo passado, já dei informação sobre isso. Se você não assistiu, vou deixar passando aqui em cima ou aqui em cima um cardzinho para que você possa verificar se essa informação, se esta pausa é boa para você ou não. Agora pare para pensar só um pouquinho. Tudo isto que está acontecendo é hoje com esta crise que nós estamos começando a enfrentar econômica? É toda essa pausa, toda essa essa essa situação de pagar aqui seis meses é apenas um band-aid? Espera aí um band-aid para tudo aquilo que ainda vai acontecer. É muito importante que a gente tenha, que nós tenhamos, né, é, uma organização financeira, uma, uma forma de podermos ter reservas para que a gente não precise pagar juros, fazer essas pausas, porque na verdade a gente vai pagar juros, vai pagar mais do que aquilo que a gente estava pagando, eu já disse isso no outro vídeo. Então se você quer, de certa forma, saber como você pode se organizar melhor, ter uma reserva financeira, eu também vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer alguns detalhes que você possa ter para se organizar melhor, para que num futuro próximo ou longo, você tenha aí uma forma melhor de enfrentar toda essa situação, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu te agradeço demais pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, vai deixando aqui embaixo o seu like. Diga que você gostou. É a única forma que o YouTube tem de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E para você me ajudar diretamente a crescer dentro da comunidade também. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo em se inscrever e não esquece de acionar o sininho, não, para que você possa se ajudar para receber as notificações do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Vou ficando por aqui. Um abraço. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau. Gente, eu vim sair com o meu cachorro aqui para dar uma passeada aqui, mas ó, o bicho não gosta de vir para o sol, não. Venha, venha, venha. Ó, chega no sol ele volta para trás, ó. Venha, venha, Vem. venha. Nossa, gente. Eu tenho que pegar ele no colo aqui agora para sair. Fala, pessoal. Tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães. Estou aqui com a minha namorada Ali, Namorada não, agora é noiva, né? noiva. É noiva? É. Acabei de voltar aqui do passeio com o nosso cachorro. E, velho, é muito engraçado. Ele não anda no sol de maneira nenhuma. Vocês viram aí? Ele trava e eu pensei em gravar esse vídeo aqui conversando com vocês. É, no, no, no passeando com ele mas ele dá um puta trabalho, tem que pegar ele no colo tem que levantar, puxar ele trava, quase a coleira saiu ele saiu correndo pra que ver que engraçado que foi, tá aqui agora